mm E aí galera, beleza? Estamos chegando com informações para vocês do Cruzeiro, é o Cruzeirão Cabuloso. Pois a é, galera, antes da votação para eleger o futuro presidente em 21 de maio, o Cruzeiro se preocupa em acertar os débitos pendentes com contratações de jogadores e que estão em cobrança na FIFA. O presidente em exercício do Cruzeiro, Dalai, disse que mesmo com todas as dificuldades financeiras agravadas pela pandemia do novo coronavírus, que interrompeu o futebol e reduziu as receitas dos clubes clubes, assegurou que as dívidas com o vencimento até o fim deste mês serão quitadas. Dalai disse que a disparada do dólar prejudicou mais ainda o clube, no momento de projetar o acerto. É isso aí galera, essa é a notícia do Cruzeiro, fiquem ligados que a qualquer momento podemos voltar com mais informações para vocês. Um abraço e até lá!